E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer um exercício a respeito do multiplicador de Lagrange. E, para isso, vamos dizer que uma empresa produza um certo tipo de material e que os principais custos de produção desse material sejam a mão de obra, ou seja, você precisa de trabalhadores para criar esse material, e também precisa de aço. E digamos que essa mão de obra seja de R$ reais por hora, e o aço custe R$ por tonelada. E aí, o que acontece? Você pede às pessoas que gerenciam essa empresa para pegar essas informações e ver qual é a receita ao vender esse material. E, com isso, digamos que essa função receita seja igual a R, que está em função das horas trabalhadas e também do aço. e Isso é igual a 100 vezes a quantidade de horas elevado a 2 terços, vezes a quantidade de aço elevado a 1 terço. E, claro, você precisa saber qual é o máximo que você vai ganhar com essas informações. Ou seja, você quer maximizar essa função. E, para isso, você tem um orçamento que é igual a 20 mil reais e que é o máximo que você pode gastar. E esse é um exercício no qual o multiplicador de Lagrange ajuda bastante. Isso porque nós estamos tentando maximizar essa função com essa restrição. Mas será que conseguimos escrever ela como uma função? Simples, você tem que pegar o valor de cada hora trabalhada, então 20 vezes h, e somar com o valor de cada uma tonelada, então, mais 2.000 vezes A, e isso tem que ser igual a 20.000. Na verdade, isso aqui tem que ser menor do que esse orçamento, né? mas eu vou colocar assim só para dizer que nós atingimos a nossa restrição. Essa aqui é a nossa restrição. E, claro, eu posso até dar um nome para essa função colocando G de H e A, que é isso aqui. E, claro, nas aulas passadas, nós vimos que é possível representar essa solução graficamente, com um conjunto de curvas de contorno. Então, eu posso dizer aqui que esse é o gráfico de A em função de H, e o gráfico dessa restrição vai ser uma reta mais ou menos assim. E essa receita pode ser, por exemplo, de 10 reais, e aí você vai ter um gráfico mais ou menos assim, ou quem sabe de 100 mil reais, no qual a sua curva vai ser bem lá em cima. Mas o que queremos é a curva que é tangente a essa, essa reta nesse ponto, e isso é o que chamamos de linha de contorno. E se aumentarmos essa linha de contorno, ela não vai tocar nessa reta. Com isso, não terá mais de valores que satisfazem essa restrição. E também vimos que a maneira de descobrir esse ponto é pensar no vetor perpendicular a esse ponto, que chamamos de vetor gradiente de R. E vimos também que essa restrição tem um vetor perpendicular a ela, que chamamos de vetor gradiente G, e ele é proporcional ao vetor gradiente de R. E, por serem proporcionais, nós podemos dizer que o vetor gradiente de R é igual. Há um que multiplica o vetor gradiente de g e essa constante de proporcionalidade nós chamamos de multiplicador de Lagrange. E como podemos calcular o gradiente da função r? Simples, o gradiente é um vetor que contém as derivadas parciais. Então, a derivada de r em relação a h e a derivada parcial de r em relação a a. E, para resolver isso, vamos nessa função e derivamos primeiro a função r em relação a h, e, para isso, consideramos o a como uma constante, e, quando fazemos isso, vamos ficar com 100 vezes 2 terços, que multiplica h elevado a menos 1 terço, vezes a elevado a 1 terço. Agora, derivando em relação a a, nós vamos nessa função e derivamos considerando o h como uma constante. E claro, se você não lembra regras de derivadas, eu sugiro que você dê uma revisadinha nos vídeos da Khan Academy. Mas, enfim, quando você faz isso, você fica com 100 que multiplica 1 terço vezes h elevado a 2 terços que multiplica a elevado a menos 2 terços. E ainda precisamos fazer o vetor gradiente de g, que é a mesma coisa que a derivada parcial de g. Em em relação a h e a derivada parcial de g em relação a a. E, para isso, precisamos ir nessa função de restrição e, primeiro, derivar em relação a h, o que significa que consideramos o a como uma constante, portanto, essa parte vai zerar. E, quando fazemos isso, vamos ficar apenas com 20 no primeiro componente. E, agora, devemos derivar em relação a a, o que significa que vamos considerar o h como uma constante, e aí essa parte vai zerar e vamos ficar apenas com 2.000. E claro, eu não coloquei aqui, mas esse é o gradiente da função r. E se olharmos agora para essa equação, podemos pegar esse primeiro componente e igualar a esse aqui e depois multiplicar pelo λ. Mas eu ainda posso ajeitar aqui, temos 100 vezes 2 terços, que vai ficar igual a 200 dividido por 3, que multiplica isso aqui. Que podemos ajeitar invertendo esse camarada, e aí vamos ficar com a elevado a 1 terço, dividido por h elevado a 1 terço, que é igual a 20, que multiplica lambda. Isso porque nós igualamos as componentes e depois ainda temos que multiplicar pelo lambda, e ainda temos essa segunda componente, e vamos fazer do mesmo jeito, vamos ficar com 100 terços que multiplica h elevado a 2 terços dividido por a elevado a 2 terços, isso porque aqui temos um expoente negativo, e isso é igual a essa componente, que é 2.000, então igual a 2.000, que multiplica o lambda, Então, vezes lambda. E o interessante é que o lambda é igual, já que os dois vetores devem ser proporcionais. E claro, eu vou continuar falando disso na próxima aula. E Eu espero que ela tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!